Oi, hoje vamos conhecer o trabalho da ELISETE e a integração que a gente está fazendo entre ciências ambientais e engenharia civil. Lindo o Ipezão roxo em flor, né? Muito legal, atrai um monte de, de passarinhos. Eu sou o Evandro Sanguinetto muito agradecido por acompanhar o canal. O vídeo de hoje a gente vai trazer um, um assunto aqui legal, que é a possibilidade de integração entre as ciências ambientais e as engenharias, especificamente a engenharia civil e a arquitetura. Então a possibilidade da gente integrar as nossas casas, olha lá em cima, ao ambiente de entorno, ao ambiente natural ou o ambiente é, renovado ou reconstruído né, em meio ao ambiente natural. Vamos conhecer a, a prosa. Aqui é a Elisete. De uns anos para cá, a gente vem estreitando é, laços aqui e a gente tem feito alguns trabalhos juntos. A proposta é juntar. As ciências ambientais, então levantamentos de, de campo, diagnóstico ambiental sensorial e o trabalho com engenharia e arquitetura. Bom, eu sou Elisete, é, formei em engenharia civil, já tenho 37 anos de formado, bastante tempo. E desde o começo, quando eu formei, a gente não tinha essa preocupação ambiental, não se falava na faculdade. Mas desde que eu formei, eu tinha essa preocupação, porque os meus projetos, é, eu trabalho com projetos, administração de obra, construções, né, sou autodidata em arquitetura, e todos os meus projetos eu sempre me preocupo com a questão da harmonização de ambientes, que é o espaço onde a gente está, é, está integrado no todo. Então, a gente tem que estar está associado onde está a minha casa, o local onde eu estou, a cidade onde estou, né? a região onde eu estou, como que isso, como que tudo isso, é, a minha casa gera um, um bem-estar ambiental né? e harmônico. Ao longo desse tempo eu venho buscando desenvolver é, essa harmonia e agora junto com o, com o Evandro a gente está conseguindo fazer um, um trabalho que foi o último, o último cliente que agora a gente... É, trabalhou que vieram de Belo Horizonte para construir a casa deles em um sítio. Então, antes da gente fazer essa casa, é, a gente teve o cuidado primeiro de fazer o estudo ambiental do lugar, de ver aonde que que poderia qual o melhor lugar lugar que ia ser implantada essa casa, para que a casa tivesse uma em primeiro lugar um, uma boa harmonização com todo o espaço. Ainda mais o pessoal que vem do Belo Horizonte, para cá, que não conhece os costumes, não conhece a realidade do, do, do, do local, dos ambientes, ele tem que ambientar como que, como que ele vai viver né, nesse lugar. Então, esse trabalho trouxe para eles uma visão, trouxe para eles um conhecimento da terra, do lugar, da água, onde que seria implantada a casa. A gente fez um estudo completo, é, com isso, Evandro fez um excelente trabalho para eles, mostrando tudo isso. Depois que foi feito esse trabalho, é que eu fui desenvolver a arquitetura é, conforme eles queriam a casa. A casa não precisa estar isolada do ambiente onde ela se insere. Né? Ela pode estar é, integrada. E aí, esse trabalho permitiu a gente fazer alguns levantamentos, né é, insolação, caminho do sol, vim, vento, brisa, chuva, água E a partir daí o, o, o trabalho de arquitetura ou de planejamento da casa Levou essas coisas todas em consideração, incluindo paisagem Não, não teria como ter feito esse projeto sem esse, sem esse diagnóstico não, não ia dar certo a, a casa não ia ser instalada no lugar, no lugar é, correto então esse diagnóstico foi fundamental para o êxito do projeto, que hoje os proprietários estão muito satisfeitos com o projeto. Esse conhecimento que a gente está implementando, Elisete, as universidades já estão trabalhando com isso? Não, não. É... Inclusive a gente é... os profissionais não sabem que a gente desenvolve esse projeto, que a gente tem feito esse trabalho porque é, ele está sendo novo agora, né, Evandro? É, porque normalmente o, o pessoal estuda engenharia, mas não estuda a relação da engenharia com o lugar onde está, por exemplo, na Sim. engenharia civil, ou o, o arquiteto também. Então, é formado dentro de, de uma história... Ah, O, o, o lote já está pronto, então, em cima desse lote é que tem que pensar. E, às vezes, até pensa todo o projeto arquitetônico sem ter a mínima ideia de onde está o lote ou de onde vai ser, ah, e aí, ah, pode ser, pode ser, a gente tem feito isso o tempo todo, né? mas a perde um monte de informação, né? Com, com esse diagnóstico, a gente, a gente foi muito assertivo na, na elaboração do projeto. Isso é novo, isso é inovador, isso é tecnologia, isso é um trabalho inteligente. Eu vejo a engenharia ela tem que ser inteligente, ela tem que, que estar inserida no todo. E para a gente fazer isso, a gente precisa de instrumentos. E o trabalho do Evandro, esse diagnóstico, me deu todos os instrumentos que eu precisava para poder gerar o projeto de arquitetura. Sem ele, não teria como. A nossa consciência vem encontro desse trabalho de, de, de fazermos um trabalho bem feito, um trabalho direcionado para a preservação do meio ambiente e da vida. Tá, e aí a nossa casa tem que estar integrada a tudo Sim. isso. Sim. Né? Se vai construir, começa do começo. Né? Se já está construído, vamos repensar como é que reorganiza a casa para dar essa maior integração com o ambiente de entorno. E quando se fala muito de harmonização, as pessoas acham que é só uma técnica oriental que que vem de lá, que eu tenho que usar aqueles objetos chineses para harmonizar a casa. Não, a harmonização é o, é o bem-estar, é você estar instalado no lugar certo, correto, né? com a iluminação correta, com o vento que vem, com a brisa que entra. Isso tudo é um fluxo de energia. Essa é a verdadeira harmonia que a gente deve procurar e, e, e ter o um embasamento para fazer o seu lar melhor, para fazer a sua vida melhor. né? Então nós vamos harmonizar ambientes, ambiente, harmonizar espaços, harmonizar sítios, harmonizar chácas, fazendo essa técnica ser implantada. É Tudo parte de um conhecimento mais aprofundado do lugar onde a gente quer viver, onde a gente quer morar, onde quer construir a casa. A partir desse conhecimento, o restante vai se adaptando e tirando o melhor que o lugar tem para oferecer estamos aqui, junto com vocês, esperando aí que vocês entendam nossa proposta para a gente fazer é, lugares inteligentes, como estamos definindo agora, né, Ivandro? Legal. Muito agradecido. De nada, eu que agradeço desse trabalho, dessa parceria, e, e quero que essa parceria ela se, se desenvolva aí ah, para para todo o sul de Minas, para, para Minas, e que a gente leva isso para, para muita gente que precisa desse nosso trabalho. Que todo mundo consiga chegar chegar até o que a gente está fazendo. Ok, então o que a gente está propondo é ciência aplicada, né? aplicada envolvendo diferentes profissionais. É multiprofissional. É engenheiro, biólogo, arquiteto, Engenheiro civil, topógrafo, tá? para pensar o ambiente e buscar uma integração maior entre a residência, pousada, né? pensar em cidades, em bairros mais integrados ao ambiente natural. A gente não precisa viver de maneira isolada, a gente pode pensar numa integração maior. Então, se a gente está pensando em sustentabilidade, se a gente está querendo pensar em formas de de ser, estar e viver e conviver no planeta de maneira mais harmoniosa e pacífica, essa é uma possibilidade. Quer saber mais? Entre em contato com a gente. E já está disponível o nosso primeiro e-book, que aí trata de sistemas simplificados de tratamento de esgotos domésticos. É um e-book e é curso também. O que a gente aborda nisso? A possibilidade de você tratar os esgotos da sua casa, sítio, chácara, fazenda, pousada, eventualmente até de maneira mais ecológica, mas recuperando água e nutrientes, fortalecendo de um lado, você deixa de poluir e contaminar, de outro lado, recupera água e nutrientes e utiliza isso na recuperação de áreas degradadas, na formação paisagística do lugar na construção de pequenos lagos, é, são várias as possibilidades. Legal? Links na descrição. Então, por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!